O Dandara é a maior ocupação urbana da América Latina, né? E, puta, que é gigante, né? E tem toda a luta, brigadas populares aí. É, trabalhando em paralelo a pessoal que está fazendo a capinagem aqui. Tivemos que interferir numa entrevista, paramos. Tem som de todo tipo hoje você está sentindo aí. Nossa! Mas é isso, documentário. Não é ficção, não está tudo, tá tudo previamente estabelecido. A gente conta com esses imprevistos. E aqui com 8, 16, 8 por 16 metros Eu vejo pessoas produzindo comida Além de morar uma família inteira Produzem comida E remédio no quintal Porque Quem entra aqui é porque precisa Eu do Andara Fazendo a cobertura aí do documentário Compartilhando Toda Essa história Aí do sobre habitação, sobre essas mazelas aí que tem no nosso país. camarada Carlos Pronzato desembarcou em Belo Horizonte e de uma forma colaborativa está aí produzindo esse documentário. Carlos ah, uhum. e se eu fizesse afastado com, com aquela... o um entre-sai, mercadorias, materiais é, de construção, perderia um... Perdirem o, o, o, a referência dos piquetes. Estou tá aprendendo demais. Muito bom sempre aprender com as pessoas novas. Estamos aí, acho que eu vou fazer jornalismo mesmo. Então, igual as meninas estão tá falando aí. Vou estudar bastante para poder fazer. Então, meu nome é Antônio José, eu estou aqui um pouco mais de dois anos e eu não tinha para onde ir. O lugar. E é as pessoas que moram ali, mas que moram pessoas de bem, pessoas que realmente precisam de destaque. Rocha Lima tem 44 anos e todo mundo me conhece na comunidade como eu. Estou aqui na ocupação desde desde o início. Nós, no princípio, foi muito difícil. Então, tendo várias vitórias, etc., abrindo vários precedentes, inclusive, né? E pô, é muito legal registrar isso, registrar que essa luta desse pessoal, né? De, é um orgulho aí. Registrar isso. É aquela boa e velha frase das lutas, né? Enquanto morar foram um... um privilégio, ocuparam direito, né? É o ponto A gente está registrando isso aqui, está documentando isso. Quando ocupamos esse terreno, já tinha mais de milhões em dívidas de PTU.